Não sei agora porque está falando do mas hoje nós estamos aqui com o capítulo final de Resident Evil 4. Se ele não for muito longo, né, que eu não lembro como é que é o capítulo final. Mas pra quem não viu o episódio passado, nós removemos a plaga finalmente. E agora estamos indo atrás do Settler. Era amarela... não preciso mais jogo, mas é sempre bom ter, né? Pronto! Ae, temos uma... Uma maquininha aqui... Espero que... Me deixe dar upgrades, upgrades, upgrades... Não. Deixa eu ver se tem alguma coisa vendendo não. Nem pra vender, né? Tem isso, porque são de champ... <risos> Se você usar, você é lixo. Ouviu, né? Caralho, três vezes que eu já coloquei não. Pronto. Vamos salvar. Por quê? Salvar é de graça. Uma arvinha aqui do pão. Final. É agora, gente. O grande confronto. Você fica aqui, Ashley. Porque o jogo é bom, e não deixa eu lutar x1. Bom, doeu. É... Junto com a Ashley. Junto aquela porra. Eita! Melhor tentar um novo truque, porque esse já está ficando velho. Uh! Faquinha! Você está bem? E o quê? Ain't been better. Qual é... a graça? Ah, oh, eu acho que você já sabe. O americano que sai vitorioso é como um clichê que só acontece nos filmes de Hollywood. Mr. Kennedy, você me diverte. Para mostrar minha gratidão, eu te ajudarei a despertar... Do seu mundo de clichês. Eida, cubra-se! Ah, ela, ah! Pega um cobertor. <risos> Vamos então! <risos> A fraqueza dele, gente, é granada. Normalmente, um jogador bom estaria com isso aqui cheio de granada. Mas, como eu não sou um jogador bom, eu só tenho duas. É o jeito mais fácil de matar ele é granada. Aí eu dou dois tiros de 50 de firepower ou um só. Vamos fazer do jeito faca, né Só uma vez Toma uma facada Arma mais OP do jogo Ai Ai meu Deus Porra, e esse negócio aí que saiu voando de mim? De fire, power. Muito fácil esse boss. Sem zoa, tipo sem graça lutar contra ele. Ainda mais pra quem tem muita granada. É realmente, esse boss é tipo. Não era. não é o melhor boss lançado. É tipo o settler. Que você acha que vai ser um puta boss e.. É isso. Gente, a gente vai matar isso aqui rapidão. Ainda mais quando a Aida... Aí, ó. Pronto. A Aida nos dá o RPG. Use isso. Adeus. Final clássico? Tô... Tem... Normalmente o povo guarda essa RPG pra... Pra... Pra vender, porque ela vale bastante dinheiro Mas eu não tô afim de ficar lutando... Tipo... O um boss no modo difícil É a mesma coisa, só que dura mais tempo Sinto muito, Leon, Solta. Eita, você sabe o que é isso? E aí ela tá pro Wesker, e se ela não tivesse feito isso não teríamos Evil assim. Eu nunca entendi, tipo, a ida direito. Se ela é do bem, do mal, sei lá. Se preocupa, eu cuidarei muito bem disso. Tenho que ir. Se eu fosse você, eu sairia dessa ilha agora mesmo. Você realmente apertou o botão. Aqui, pegue. Melhor se mexer. Se mexer por aí. agora nós corremos Porque aqui é uma corrida contra tempo Onde que o elevador? Temos que sair dessa ilha agora. Vai explodir. Vai o quê? E assim... Tipo, deu uma escada e o Leonza sua perna de mutante de balé. Vamos embora, Ashley. Segura, mão. tipo, o Sweetheart é tipo, o coração, logo assim. É. é tipo aquele... É tipo quando você vai numa loja e você fala, ah, obrigado, Linda, é tipo isso. Vamos pra cá. Com todo, gente. Uou! Tá explodindo tudo! FURDEU fordeu! É, atrás de nós! Não sei! Só se cure! Uou, uou! Essa parte é muito fácil de morrer! Conseguimos! Uou! Explosões! Se não tivesse não era resistível! Ashley! Cadê você Ei. Ashley? Vamos voltar pra casa. Parece uma ótima ideia. Missão completa. Certo, Leon? Não ainda. Ainda tenho que te levar pra casa. Então, depois de me levar pra casa, que tal fazermos umas horas extras? Desculpe. Eu sabia que você diria isso, mas... Não machuca perguntar, não é? Então... Quem era aquela mulher? O que é a pergunta? Vamos, me diga. Ela é uma parte de mim que eu não posso abandonar. Chip. <risos> Enfim. E finalmente gente, depois de longas 20 e poucas partes, terminamos o nosso primeiro jogo, grande, tipo, enorme, sem sem life, como Resident Evil 5, que ia é ser um jogo com a mesma quantidade de partes, só que, né, né. Então finalmente, provavelmente eu vou estar postando os dois vídeos super junto. Mas eu gostei realmente. Foi tipo um jogo que eu queria jogar muito. E eu queria muito gravar vídeo desse jogo. É... Então tipo... Quando eu comprei eu falei. Mano eu vou fazer série desse jogo. Porque eu amo esse jogo. Ele é muito bom. E eu nunca tive a possibilidade de zerar ele inteiro sozinho assim. Porque quando eu tive ele era de Playstation 2 até. E eu tipo era mal mó... Ai que merda. <risos> e aí eu meio que não num... Não jogava tanto assim o Resident Evil, né? Porque. Era, tipo, eu mais olhava. O que eu jogava era meu primo, eu ficava só lá assim olhando. E, tipo. Ai meu Deus, que medo. <risos> mas realmente, eu gostei muito. É muito bom o jogo. Tem gente que odeia esse jogo porque mudou a mecânica do, do Resident Evil. Pá, mas eu não acho isso. Na verdade, as reviews falam que. Essa câmera é bem mais assustadora do que a do primeiro Porque a do primeiro, apesar de você ser fechado o cenário Você sabe o que tá atrás de você Nesse aqui não, então Vocês estão ligados à minha pressão quando tem cara da serra elétrica Eu tô mirando pra frente, só tô escutando atrás Na hora eu correndo igual um louco Foda-se se tem item no chão, eu só, só grito e corro Porque realmente dá um cagaço Pra quem tá achando que da série Soma Eu não parei, tá gente? Eu vou voltar com ela, relaxa, calma, respira eu não parei com a série Soma Eu só não tô gravando dela agora Porque veio o Yander e aí eu queria Logo acabar esse jogo Mas agora que eu acabei ele E o Yander e tudo mais Tudo bem que o Yander eu ainda vou gravar mais um vídeo né, De Yander porque Ele teve uma atualização nova Mas tirando isso Eu não vou é, Como acabou o Resident Evil, então eu tenho tempo agora E o próximo jogo que eu vou me focar vai ser Soma Então vocês viram agora bastante vídeo De Soma, porque Soma né Jogão, todo mundo me fala do final que é surpreendente, eu não sei, tá? Não recebi spoilers, eu fiz questão de não ver vídeo do povo. Mas parecer muito interessante. E pra vocês que estão assistindo, eu quero saber: eu quero que vocês digam aí nos comentários: Por favor, vocês preferem no soma vídeos de 20 minutos ou de 40? Porque assim, os de 40 minutos, na verdade, os de 20 minutos, na verdade, é um vídeo que eu gravei de 40 separa em dois. Vou lá, 2 e 2. Aí dá um trabalho, tem que enderizar dois vídeos, tá? Agora, se vocês falarem, ah, não, a gente prefere ir de 40 minutos inteiro, aí eu só gravo o vídeo, faço as edições e boto direto inteiro. fica Eu, na minha opinião, acho que fica mais fácil, para pra quem gosta da série vai ver. Porque eu acho que não vai a pessoa não vai começar a assistir um vídeo no episódio 5, 6, acho que ela vai assistir o começo, né? E se ela gostou da série, por exemplo, tem gente no meu canal que pede pra eu zerar logo o Resident Evil, que eu fiz agora. E para a pessoa tá assistindo até o final significa que, né? É... Ele gostou bastante. Olha o Easter Egg. Os personagens, dos acontecimentos são imaginários aí. Os direitos são de tal. Vamos ver. Haniga, é você? Finalmente recuperamos a linha. Ei, Haniga, sem óculos. Esquece os óculos. Qual o status da missão? Eu Resgatei o objetivo. Vamos voltar para casa. Você conseguiu, Leon. Obrigado. Sabia que você fica bonita assim, sóculos? As Me passe o telefone quando eu voltar. A história da minha vida. <risos> Muito bom. O que é isso? Vamos ver. Como foi o meu resultado? Relação de acerto, 78% dos tiros eu acertei. Olha que eu era bem cego. Inimigos eliminados, quase mil. Tempo investido foi 15 horas e vezes que eu fui morto, 17. Apenas. É, eu posso zerar em live. Agora você pode comprar a lança mísseis infinito e, um, e um, uma Matilda no mercado. Matilda é muito bom, aquela arma que dá três tiros de uma vez. Salvar? Sim, claro. Nova rodada Agora olha que nós liberamos Extras Nós temos Separate Ways Que que é o Separate Ways? É um modo história Só que no, no caminho da Ada Se vocês quiserem que eu jogue Comenta aí, tá? Que eu não faço questão É muito bom, na verdade, a história Esse daí eu conheço se vocês quiserem, é só pedir que eu jogo. Se vocês não quiserem, eu... Eu, tipo, sei lá, jogo aqui sozinho. Temos o Assegment Eida. Esse é, tipo, uma missão, só. Tipo, missão. Não, não tem nada a ver com a história. The Mercenaries. Esse é claro. Esse daqui eu posso jogar até em live. Quem não conhece The Mercenaries, é o um modo em que você vai nos mapas e tem que fazer pontuação. Visor de sequências. O que, que é isso? Esse aqui eu não sei. Ah... assistir os vidinhos. Ih, yeah, faltou um vidinho. Ou não tem espaço. Deixa eu ver. É, é espaço, ó. Bom, mas... Então é isso, né, gente? Espero que tenham gostado. Tem like, favorito, se inscrevam no canal. compartilhem o vídeo, Comentem o que vocês acharam da série. Se vocês querem que eu jogue o... O das assim... O Separate Ways. É... Que aí, eu vou... Eu posso gravar de boa. Mas, então é isso, gente. Até o próximo vídeo. Então, pessoal, falou.